E aí, galera, beleza direto com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. Sim, cara, o vazamento do GTA 6 rendeu um strike aqui no meu canal. É, cara. É triste, é duro. Para quem é criador de conteúdo, tem um canal no YouTube, sabe que isso daí é um tanto complicado. O primeiro strike que você recebe, eu já recebi alguns strikes aqui no canal né reagindo no vídeo o cara foi lá me strike que eu já tomei um que eu peguei uma, uma imagem no, no Google modifiquei a imagem e tal coloquei aqui no meu canal o cara foi lá deu strike também então eu já tomei alguns strikes no canal uma advertência né que você recebe você receber três strikes durante aquele tempo eu acho que são três meses para expirar para sair do seu canal você acaba perdendo o canal e ainda bem que eu fiz só um vídeo que eu ficasse ali na loucura e queresse gravar mais vídeos porque quando eu abri o Twitter né foi no Twitter que eu vi né a respeito de GTA 6 pela manhã no domingo que tava ali aparecendo algumas imagens alguns vídeos a princípio eu falei, não, não vou fazer vídeo, mas depois eu pensei comigo, não, eu vou fazer. É uma parada que eu tô esperando muito, eu quero muito que seja anunciado, eu quero muito jogar. Eu acho que a maioria de vocês que acompanham meu canal e muita gente mesmo quer que a Rockstar lança o seu próximo GTA. Eu falei, ah, vou falar um vídeo, vou. vou... Comecei a ver alguns vídeos e tal. E resolvi fazer um vídeo. Aí eu gravei. Depois eu gravei outro vídeo Porque o, o que eu fiz É... Eu comecei a ver Outras imagens, outros vídeos eu Regravei o vídeo mostrando algumas coisas Mas ainda bem que eu não Fiz mais vídeos porque eu um vídeo de 10 minutos Eu postei algumas imagens algum, algum, é, Algumas coisas Tinha muito mais coisas que tinha sido vazado E a Rockstar Ela me deu um strike Ela derrubou o meu vídeo É e parece que do Sunday Play também acho que a galera que colocou a imagem fotos que reagia aos vídeos provavelmente isso aconteceu inclusive é uns dois dias né eu fui entrar no, no Twitter que eu tinha mostrado o, o cara que estava postando esses vazamentos os vídeos deles também tava com tava tipo meio que excluído ali por direitos autorais né? Então, eu já imaginava que isso ia acontecer. O estranho é que antigamente, o último strike que eu levei, a hora que eu abri o meu canal, já aparecia ah, você levou um strike. Dessa vez, não, mano. Então, tipo, eu não tava nem olhando, assim, os vídeos. Eu, sinceramente, como eu comecei a ver no, no Twitter, é, os rumores que a Rockstar tava derrubando os vídeos, derrubando os vídeos, é, a respeito do GTA 6, aí eu falei, eu vou entrar aqui no... no... Eu tinha postado um vídeo, não tinha havido nada, né? Depois que eu fiz o vídeo a respeito do vazamento. Eu tinha postado no dia, no dia seguinte. Não tinha acontecido nada. E aí, depois de dois dias, eu entrei tava lá. É, essa é imagem que vocês estão vendo a respeito do, do Strike. Ah! É, fazer o quê, né? Mano, eu não vou ficar aqui chorando. É o direito dela. É, é triste, né? Um jogo tão grandioso como o GTA 6, uma empresa... Da hora que eu gosto bastante, faz as suas M's, né? Nenhuma empresa é perfeita. Ela tem as suas M's, tem os seus problemas. Acho que sugou muito o GTA V, tá sugando, né? Porque vai sair aí o, a versão. Pô, o jogo saiu em, no PlayStation 3, aí remasterizaram para o PlayStation 4, Xbox. Aí depois teve a versão do PC, que era esperada que tivesse uma versão PC. E aí a Rockstar passou a geração inteirinha, final da geração do Playstation 3, a geração inteirinha, Playstation 4 e Xbox One, e aí ela vem e, e faz o jogo novamente pro Playstation 5, e cobrando ainda, né, esse update, né, é, é complicado, cara, acho que eu, que eu só vou ficar mais legal, eu tô bravo com a Rockstar, tô bravo Rockstar! Eu vou ficar feliz se você realmente anunciar esse jogo logo. Pelo que a gente entendeu ali, pelo que vazamento vazamentos quem viu, tudo indica quase, acho que uns. Pode mudar, pode mudar, pode estar errado. Mas tudo indica uns 90%. Aquela mulher, aquela mulher é uma, é um dos personagens, protagonistas principais provavelmente. É, isso vai ser a pegada, né? Depois do GTA V assim, com três personagens. Provavelmente terá, terá três ou quatro personagens ou dois. Acho que um não vai ter. Eu acho que vai ter uns três personagens. No mínimo uns três personagens aí. E pelo que eu vi nos vídeos. Parece que são duas, duas mulheres e um, um cara. né um, um carinha lá. Tudo indica que aquilo ali é... é tipo assim, a, a princípio a gente tava pensando. Será que é? Será que não é? Será que é o mod? Será que é o cara dando, dando uma trollagem? A gente viu que o buraco era mais embaixo Estavam mostrando Muita coisa ali Inclusive na minha opinião, não sei né A gente só vai saber depois que lançar o jogo Ali tava perso, Protagonistas principais Do game, mas aí Enfim galera, resolvi fazer esse vídeo aqui Só pra falar pra vocês Comenta aí é... Eu só sei que o sunny in Play recebeu Também um strike, ele postou no Twitter dele Você viu de outros youtubers Que tomou strike, comenta aqui Beleza? Pra mim é... ficar inteirado aí. E é isso. Gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu. Fui.